Essa semana... Hoje é domingo. Segunda e terça eu não streamo, como sempre. Mas... Essa semana... Muita gente viu chegando. Não vai ter live quarta. Nem quinta. Nem sexta. Mas... Sobre sábado... Eu acho que talvez... Vale a pena esperar. Porque... Nunca se sabe... O que que pode ser... Revelado.